Fala família MPP, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Quiz MPP é mais né, uma ferramenta né, que nós criamos aqui no Matemática para Passar para interagir com vocês. E para participar é muito simples, basta seguir, é isso aí. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a programação do Quiz MPP. E ficar por dentro também né, das nossas aulas. Né? Toda semana tem live, tem conteúdo aqui no canal para você. Então é muito simples, siga-nos nas nossas redes sociais. É só você olhar aqui na descrição do vídeo, que tem todos os links aqui para você. Legal. E também tem o nosso contato, tem o nosso número do WhatsApp, caso você esteja estudando para algum concurso, e queira alguma orientação, né, queira estudar com a gente, é só entrar em contato tá, através do nosso número do WhatsApp. Beleza? Recadinho dado agora, sem lero-lero, sem querer querer corococó Olha aqui, ó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora, para cima deles. Vamos lá, começando aqui a nossa correção. Olha aí a questão na tela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 sobre o preço reajustado, então, relativamente ao preço original, o preço final do produto será... Então, analisando aqui a questão, ficou muito claro que é uma questão de porcentagem. É uma questão de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. É uma questãozinha clássica né? de porcentagem Sobre aumentos e descontos sucessivos Então, eu já sei qual é o assunto E já sei o que o problema está pedindo Então, a primeira etapa Ok, eu já interpretei a questão Qual é o próximo passo? Resolver A próxima etapa, o próximo passo é resolver Aí entra em cena a segunda técnica do método Que é a técnica R Então, lá no nosso curso O né, que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar Então lá no nosso curso De tantos nossos alunos né, Revisarem De tantos nossos alunos né, Praticarem ali né, Estudar, né, revisar Praticar né, vários exercícios O cara já bate o olho e já sabe Qual é o comando O né, que, que ele tem que né, fazer Para resolver esse tipo de questão Qual é o comando Então para resolver uma questão de aumentos e descontos sucessivos tem que usar o CVM a técnica CVM o que, que significa o CVM? vamos lá, o que, que significa o CVM? o C é de faz a continha o M é de volta uma casa e o M o V é de volta uma casa e o M né multiplica então é exatamente isso que a gente vai fazer na questão a gente vai Seguir esse passo a passo aqui, ó. Vamos lá. Primeiro momento, ó, Teve um aumento. De quanto? De 10%. Então, é mais 10. Segundo momento, teve o quê? Um desconto. De quanto? De 20%. Então, é menos 20. Agora sim, que eu já arrumei a casinha, eu vou seguir ali o processo. Ó. Primeiro passo, ó. Tá aqui, ó. Faz a continha. Então, matemática básica. Mais, 20 com menos, mais 10 com menos 20. Vai dar menos 10. Ó, não tem mistério. Fez a continha, volta uma casa. Aí você vai voltar uma casa. Você vai voltar aqui uma casa nos valores. Voltou uma casa, o que, que você vai fazer? Você vai multiplicar. Mais 1 um, vezes menos 2... Vai dar menos 2. Então, menos 10 com menos 2 vai dar menos 12%. Legal? Então, um aumento de 10 seguido de um desconto de 20 equivale a um único desconto de quanto? De 12%. Então, o produto ficou 12% inferior. Então, o nosso gabarito seria a letra A. Então, família, papo reto. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre? Então, faz uma coisa: inscreva-se agora mesmo na Semana da Matemática. Eu tenho um convite aqui para você, ó. Semana da Matemática. Então você não pode perder. Já começou né, a semana. No dia 30 ao dia 6 vai rolar o maior evento né, de matemática do Brasil. Tá? que é a semana da matemática, onde você vai aprender né, a interpretar e resolver várias questões. Então, você não pode ficar de fora. Já começou a semana, ontem foi a primeira aula, só que você pode assistir. Então, para você assistir a primeira aula e não perder nada, inscreva-se agora mesmo, na semana. O link está aqui na descrição, colocamos também aqui no chat. É só você clicar e partir para o abraço. E hoje à noite... Já temos uma aula ao vivo, já vai ser a segunda aula da Semana da Matemática. Vai ficar de fora? Vai ficar de fora? Não pode, né? Então, participe ativamente da semana, inscreva-se e vamos juntos, que no final vai dar tudo certo. Legal? São sete aulas, 100% online, 100% gratuitas. Beleza? Para participar, como eu falei, é só se inscrever. Ah, Marcão, mas eu trabalho. Durante a semana, você pode assistir em qualquer horário tá legal? Claro que as aulas ao vivo, como a de hoje, o legal é você participar, a aula será às 20 horas, tá legal? Então tem como, se você se organizar, tem como você participar ativamente, legal? E caso você queira bater um papo né, comigo, tá aqui as minhas redes sociais, vai lá que a gente troca uma ideia, pô Marcão, quero estudar para tal concurso, pô, queria uma orientação, Pô, tô meio perdido, vai lá, que a gente bate um papo, que a gente troca uma ideia. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó, pra passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.